E aí, gente, tudo bom? Como vocês estão? Primeiramente, antes de tudo, bom dia! Espero que vocês sejam bem! E só os de verdade vão responder esse bom dia. Que o que foi? Você tá estranhando alguma coisa? Você ficou perguntando por que eu tava assim? Ah, a resposta é simples, né? Jogador caro não olha para foto, tá ligado, né? Agora só jogador caro de verdade vão se inscrever e deixar o gostei. Agora, oi, oi, tudo bom? Essa skin é muito fofinha, não é? Salve, Jonathan! Tudo bom, mano? Ah, cara, mais ou menos, eu tô meio chateado Ixi, o que que foi? O que aconteceu? Fala aí Ah, eu tô tentando fazer uns vlogs aqui, sabe Da obra e tudo mais, só que eu não tô sabendo editar Ah, tu pode usar o Filmora, mano É bem facinho, tá ligado? Filmora? O que que é isso? Wondershare Filmora é um dos melhores editores de vídeo de todos os tempos Eu pessoalmente uso ele e adianta demais a minha vida Sem falar que nessa nova versão dele está com umas funções incríveis Como, por exemplo, eu posso vir aqui em criação automática E essa é uma nova ferramenta que me ajuda a produzir os meus vídeos de forma rápida e prática. Bom, não sou eu, qualquer pessoa. Dá para você fazer um slide de fotos com sua família, umas memórias felizes, uma apresentação empresarial, cinemáticas e muito mais. Só que nós é do, nós aqui é pânico nos jogos, né? então vamos selecionar os jogos. Bom, por exemplo, eu selecionei alguns arquivos de vídeo e vou clicar em criação automática. Espera um pouquinho e ó, tem vários textos maneiros para a gente editar. Caso você queira, eles já até fizeram uma intro animada para você colocar no seu vídeo, com seu nome, como por exemplo, a JPVP, yo! e depois disso, como vocês podem ver, bem maneiro. Ele vai selecionar várias partes boas do seu vídeo, que vai deixar ele bem mais legal e dinâmico para você. Tem transição maneira e tem tudo. E basicamente é isso. Ele simplesmente escolhe as melhores partes do seu vídeo e edita para você automaticamente. Olha que fofinho na delegacia. Viu como é prático É, Duque. enfim bem legal, né? Outra função muito doida é uma que eu uso todo santo dia. Bom, todo mundo que assiste meu canal todo santo dia tá ligado que meus vídeos têm legenda. E para fazer isso é mais fácil do que vocês imaginam. Eu simplesmente selecionei um vídeo aqui e cliquei aqui, olha. Fala para texto, selecionei português e OK. Prontinho, ele já legendou. Vamos ver se está certinho. Ele falou bom como vocês viram no título. Vamos ver se tá certo. Bom, como vocês viram no título, não preciso nem falar, né? Vocês viram com seus próprios olhos. A parte maneira é que é o seguinte, você pode editar como você quiser, pegar presets e texto para deixar ele mais bonito, como por exemplo, esse, esse, esse. E você pode simplesmente personalizar. E tá pronto, com poucas configurações, eu já deixei igual o texto do próprio Minecraft, que eu acho assim bonitão, tá ligado? Se você comparar o antes com o depois, a diferença é nítida. E vocês viram como foi rápido? Aí você tem duas opções. Você pode simplesmente salvar o seu vídeo com a legenda no meio da tela. Ou se você preferir, você pode fazer igual eu, que eu salvo a legenda no arquivo separado para colocar junto com o meu vídeo. Mas vamos supor que essa cena aqui é uma, uma cena do meu vídeo que eu tô um pouco mais interrogativo e eu quero deixar isso mais interessante. Eu clico em efeitos. Oh, esse Balton aqui parece bom. Vamos testar. Prontinho, mano, olha como ele já tem uma cara diferente para o meu vídeo. Mas isso foi um efeito. Tem vários outros, olha só quantos que tem. E se não fosse o suficiente, o Filmora lançou uma nova função muito boa. É só você clicar com o direito no seu vídeo e ir em rampa de velocidade. Com ele, você pode modificar a velocidade do seu vídeo e o tom da sua voz de uma forma bem maneira. E tem vários jeitos, desde vários presets pré-prontos, como o personalizado. E olha como é simples, você simplesmente segura onde você quer e mexe à vontade. É muito prático. Ah! cara, que da hora, vou baixar agora mesmo, mas onde que eu baixo? Essa pergunta foi boa, Jonathan. Baixe agora o Filmora de graça e link na descrição. E esse é o Filmora, uma experiência criativa de edição de vídeo, onde você pode fazer muito mais do que editar. Gente, seguinte, no vídeo de hoje de Minecraft Utopia, vai acontecer coisas pânicos porque a gente não tem mais Bedrock na porta da nossa casa. E o melhor de tudo, a gente não tem mais aquele estranho que ficava ali na floresta à noite. Ele evoluiu, ele virou um parasita que ficava Andando pela nossa casa E olha só que engraçado Ele nem é Pokémon Mas evoluiu de novo É... Ele simplesmente invadiu a minha nova sala japonesa da minha casa E sentou aqui, começou a ler os livros Ó, Duque, o que você que tá lendo aí? O que é isso? Bom, digamos que eu tenha colocado esse negócio que o Duque o tá lendo no livro dele no Google Tradutor E... Sim Nem é livro de verdade Tu sabe ler? Enfim, de qualquer forma, Duque, para de ler que eu quero conversar contigo Pra vocês que não estão ligados, basicamente ontem eu roubei o cofre da cidade É isso isso é meio estranho, né, na realidade, se falar aqui, ó, literalmente o cofre do banco da cidade está em minhas mãos. Mas pode ficar tranquilo que meu plano não é roubar ele, não. Eu quero eu recuperei por causa que eu descobri que o Biel ia ficar com ele e ia, ia abrir o cofre. Então isso é um roubo do caramba que não ia ter volta. Então meu plano é devolver o banco hoje. Mas antes, o Duque estava certo sobre. Então vamos falar com ele. Oi, Duque, bom dia, tudo bom? Boa tarde, estou estudando, se possível não me atrapalhe. Então é que eu consegui pegar o baú do Biel lá, tá ligado? Em breve algo horrível irá acontecer, porém não consigo lhe contar ainda o quê? Tipo, como assim? Ué, do nada? E o cofre? Tô estudando sobre. Como assim? Do que você tá falando? Sobre o Biel muito bem, você fez o certo, vai entregar o cofre na delegacia o quanto antes. Eu tô passada, chocada. Tá, então algo muito ruim vai acontecer em breve. Mas o que? Bom, de qualquer forma, eu acho que é melhor entregar esse cofre lá na delegacia. Mas vamos de dia, né? Tá bom, a primeira coisa que eu quero fazer é olhar a caixa de correio, nada novo. E agora eu quero ir para a cidade. Como eu dito antes, eu tenho milhões de coisas para resolver na cidade de Utopia e uma delas é um grande sumiço que rolou. Não sei onde eu larguei minha moto. Vamos buscar ela. Tá bom. Na minha loja, na loja da Poki não tá. Na obra com os meninos não tá. Aqui na rua não tá. Eu lembro porque eu tinha ido para a polícia. Será que tá para lá minha moto? Hum, não tá. Será que tá na casa do house. Achei. Estranho. Se você não sabe onde eu tô aí, porque minha moto tá aqui... Bom, deixa eu te explicar. Estamos atrás da casa do Carlinho. A minha moto tá aqui, literalmente, desde o dia que eu aprendi o Carlinho. É que tá uma carreirinha tão doida que ele tá dando pra usar a moto, né? Mas agora dá. A parte como eu fiz uma rua aqui pro próprio Carlinho, mano, a gente vai poder ir pra nossa casa em segurança aqui, ó. Ah, moleque. Na real, eu ir pra casa nada, porque eu tenho que falar com o Jaiminho. Vamos falar com ele primeiro. Mano, alguém mastigou um pedaço da rua. Tá faltando um bloco aqui. De qualquer forma, vamos chegar aqui no Jaiminho. Vamos, vamos buzinar aqui, ó. Ô, Jaiminho! Ô, Jaiminho! Tranquilo? Tá aí? C como você tá, amém? Tá suave? Opa, lá, Jó. Tudo bem, meu jovem? Tudo bem, Jaiminho? Lembra que você me passou uma missão ontem para eu conseguir algumas caixas e alguns presentes? Para você reabastecer o estoque da sua vendinha ali? Até porque eu sou um grande cliente dela. Então, eu consegui um fornecimento bom, porém eu ainda não tenho muito. Ó, eu vou colocar aqui na gaveta uma quantia pequena, mas depois eu trago mais, tá bom? Conversei com, com o Raul e vou conseguir um montão de toque Ok, seu pagamento vai chegar no banco em instantes. Muito obrigado, Jaiminho. Eu quem agradeço, viu? muito obrigado mesmo eu vou trazer um montão de caixa e presente depois para você poder salvar se essa loja à vontade, tá? É, eu vou lá no banco, então tchau pa -pa passar bem, tá? Senhor, na real, eu vou pegar meu dinheiro e eu vou passar a parte do house é para vocês que não estão ligados. Essa missão que eu fiz aqui pro Jaiminho, ele ofereceu para mim no episódio passado. Ele tava precisando de caixa e presente em troca de um pagamento. Então, como o Jaiminho sempre me ajuda, eu decidi ajudar ele sem saber o que ia dar em troca, mas. Se eu não me engano, eu, eu, eu não tenho certeza disso, na realidade. Eu acho que ele me ofereceu uma moeda de ouro. Mas vai ter que confirmar lá no banco. E eu prometi pro House que eu ia dar uma parte para ele. Eu também não lembro quanto que era. Eu acho que eu vou dar quase tudo para ele. Enfim, ó oh, eu acho que depois eu vou fazer essa rua aqui. Na real, eu vou fazer hoje. Por mais que o gerente do banco, o Luiz, esteja me dando um calote. Aquele mar de. Oi, tín... oi. Dá para pular deitado, gente. Olha isso. Enfim, depois vamos arrumar aqui, né? Agora ó, vamos pro banco. Beleza, chegando no banco temos aqui. Uh! Uh, tem mesmo o Dindim, é. qual é? Ó, oh, felizão Felizão Valeu a pena Bom, vamos entregar a parte do House logo Porque eu não sei se ele tá precisando E como ele fez o serviço que eu pedi Não tem porque eu vou lá pra pagar ele E tô dando de ré Bom, obrigado, Jaime oh, Casa do House É só vir aqui essa, essa, esse banceiro aqui Tem que até frear E é logo lá Perto daquela super mineradora gigante Que o House fez Então, o carro do House Tá branco Pra gente Pra ele tá vermelho Aí eu vim arrumar o um carro dele aqui E deixar vermelho pra todo mundo Sério? Como arruma? Arruma isso aí pra mim Ver. Ah, ver. então eu, é que eu vou precisar de algumas coisas que eu posso entrar aqui, pegar uns itens? Pode, pode. Aqui né? é é não é minha casa. Aqui <risos> é sei lá, sei lá, vamos conversando, né? Dá licença que house. Entra aí, entra aí, entra aí. Fica à vontade aí. Ah, o house não tem os itens, mano. Você, você tem uma etiqueta ainda, né, Dalete? pior que o meu sistema não pega daqui não, velho. Mas eu acho que não também tem não. Ah, então acho que eu vou buscar ah. os itens. Daqui a pouco eu volto de novo. Beleza, <risos> velho. <véi. risos> Eita, pega. Pois é, né? Que doideira. Enfim, eu fiz a etiqueta aqui. Vamos arrumar o carro do house e vamos entregar dinheiro dele. A gente aproveita e troca uma ideia com ele. Aqui. Prontinho. Era só isso mesmo. Era só renomear o carro. Tá bom. O oh, Ô, oh. Eita, pera. Já acho que o House não tá aqui. Eu vou entrar aqui eu vou deixar o dinheiro dele no baú dele. Depois ele pega, sabe? Aqui, ó. Pronto. Eu não sei se eu vou embora, se eu procuro o House. o que eu faço, mas... Sei lá. Como eu deixei dinheiro na conta dele, eu acho que eu vou procurar ele. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui embaixo. O oh, House. O oh, house Aqui nessa parte de baixo da fábrica ele não tá, né? Será que tem parte de cima aqui? Eu, eu sei que tem parte de baixo, mas eu não sei se tem parte de cima. Ah, tem uma escadinha aqui que dá para subir. Tá bom. Mano. Ah, ele tá ali. House, acorda, Raul. Acorda, Raul. Acorda. Me ajuda. Que, que, ué, oi? LG, que maravilha te ver, cara. Você me salvou, velho. Hum. Do Que da preguiça, Ai, cara, na, nada não, cara, nada não. Mas diz aí o que que tu vem fazer aqui, cara? Então eu arrumei seu carro e deixei lá na frente e te trouxe uma graninha pelo trabalho das caixas e tudo mais lá do Jaiminho. Tá, cara, que bom, viu, cara. Zé, você tá bem, cara? Por enquanto, LG, eu não posso falar sobre isso, mas em breve você vai descobrir. Como assim? Não, não, não. Ah, abre o jogo O que, que tá rolando. Você tá assim, vou te pedir só espera, só espera, por favor, cara. Eu vou, eu vou falar para você. Você vai ficar sabendo em breve. É porque se eu falar o que eu tô passando agora, as pessoas podem me julgar. E me falar, e falar que eu sou louco. Tô ficando doido. Você vai ser pai? Não, não. Quem dera fosse isso, cara. Mas não é algo muito pior. Mas LG, eu prometo. Você vai ficar sabendo em breve. Cara, mas ó, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Fala aí, fala aí. Tu ficou lá na loja da ontem Onde você foi embora? Sim, eu fiquei o dia todo na cidade. Tava fazendo várias coisas. Mas na loja da Poki, Você ficou mesmo a noite toda? Você passou a noite toda, a noite passada lá? Ah, sim. Eu fiquei o tempo todo dentro da loja. Mas tava entrando sendo sem parar dela. Eu fiquei muito tempo dentro da loja. Bom, tá bom. Cadê, que você vai me dar. Tá, lá, tá, bom. No seu, tá no seu sistema de baú já, credo, Zé? Ah, não, não, eu tô comprando. Não, <risos> vou, no, no credo trazer. não é por causa do dinheiro não, porque tá meio, meio zoiado. Ó, oh, oh, não, oh. não sei se ajuda muito, mas pega o dinheiro e vai num psicólogo, sei lá, também tá meio da cuca. Ah, tá no bom. Olha, eu não, vou não, né? Vai no psiquiatra, no caso. Eu vou seguir esse conselho, tá? Obrigado, valeu! Tchau! Mano do céu, o que tava rolando com o Raul? Que? que negócio estranho Bom, pelo menos eu arrumei o carro dele e entreguei o dinheiro dele, né? O house não parecia muito bem, né? É, ele tava todo estranho Meio que parece que ele tava dormindo Eu acordei ele Ele tava com... Sei lá, ele tava com uns papos estranhos Ele tá enfrentando o fim do mundo Tá? Tá bom Pesadelo, né? Que chama Mas tá bom Bom, de qualquer forma Eu havia esquecido, mas... Eu voltei pra cidade Digamos que eu tenho uma coisinha pra entregar pro gerente do banco, não é mesmo? Opa, galera, bom? Oi, Luiz Tudo certo? Então, digamos que eu tenho uma coisinha pra te entregar Uma coisa que você vem procurando há muito tempo e eu acredito que é o que está causando problemas na cidade. Como a gente não tem nossos pagamentos, não tem infraestrutura e nada tá acontecendo. Eu trabalhei muito para conseguir isso. Então eu espero que essa boa ação que eu faça gere o bem e principalmente mais confiança em nós e melhorias para prender os criminosos. Bom, sem mais delongas, o que eu tenho é isso. Eu consegui o cofre que foi roubado. Eu vou te devolver de livre e espontânea vontade, tá bom? Então eu só quero que você saiba que eu sou uma pessoa confiável e que você pode contar comigo, porém, que a confiança confiança tem um preço. Então que nunca mais aconteça isso com a cidade. Entendeu? Bom, sei que você vai fazer o melhor. Tá bom? Tchau. Sabe, agora que tudo deu mais ou menos certo, eu tava até pensando em fazer aquela rua ali, mas eu acho que eu vou deixar para amanhã. Tem uma outra coisa que eu queria fazer hoje. Para ser sincero, meio que Sabe, chega de cidade pra mim por hoje. O que eu quero fazer é uma coisa que eu tô enrolando há muito tempo. É a sala dos meus pinguins. Na realidade, eu acho que a sala dos pinguins vai ser aqui. Porém, vou ter que dar uma arrumada nela ainda, né? Primeiro, tirando esses trecos de carro aqui que eu não vou utilizar agora. Bom, como vocês viram no título, foi dito anteriormente. Quando eu começasse a arrumar minha casa, eu pretendia resgatar os meus pinguins. E hoje é esse dia. Tem até uma porta aqui pra essa sala, uma pra cá. E não qual aquele dia que o Pedro, que aparentemente fez uma armadilha junto com a Poo pra me prender, eu peguei alguns blocos legais. Peguei gelo de dragão, terra congelada e bastante neve que dá pra fazer bloco de neve obviamente. Meu plano é substituir todo esse chão. Só que eu acho que eu vou ter que buscar mais neve. Então vamos fazer assim. Caraca. Ficou pânico, saca só Espalhei gelinho aqui por tudo Que é bonita Coloquei uns peixinhos aqui Até renomei pra eles não fugirem, ó Coloquei mais neve Tranquei as partes que não teve pra galera não ir, no passar perigo Acho que parece uma área pânico Eu quero melhorar ainda mais, só que já é um começo, sabe? Agora, vamos atrás dos nossos pinguins Porém, pra fazer isso, vai precisar de mais coisas do que isso Bom, pra gente pegar os nossos pinguins em segurança Eu vou precisar desse capture cage Que é uma jaulinha básica Só pra gente colocar eles e eles não correrem perigo dentro do avião Tá, eu acho que eu tenho tudo que precisar pra fazer Vamos ver? Pronto temos o uh, game você tem umas conquistas. Tá, o próximo passo é a gente pegar. Nosso... Ah, tá vendo que deu tudo certo. hoje a gente vai ter os pinguins em casa, mano. A gente vai ter pinguim em casa. Liguei o marcador no mapa que está marcando onde tem os pinguins, que é pinguim, por favor. Lá longe só tem gasolina. Tem então eu acho que não tem mais nem o que falar, né? Vamos atrás dos nossos pinguins, os pinguins do papai. Mano, olha só essa missão vai ser insana. <risos> Olha isso, gente, ah, mano, a gente tá querendo pegar nossos pinguins tem muito tempo, vocês não tem ideia, mano. Nossa, eu tô tão feliz que vai dar certo. Pessoal, estamos chegando, estamos a menos de 300 blocos. Vamos começar a preparar nosso pouso, né? Estamos chegando na área de gelo e foi. Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Ó, os meus pinguins de Madagascar, gente. Oi, gente. Tá, pessoal, seguinte, vim levar vocês pra casa. Vocês falaram que o que o gelo aqui estava derretendo, que os peixes estava ruim. Podem ficar tranquilos que eu vou levar vocês pra casa e eu vou tratar vocês muito bem, tá bom? Ó, como que funciona isso aqui? Ah, tá aberto, tá bom. Só colar aí, mano. Entra aí, pinguim inimigo. Tá, agora é só a gente esperar eles entrarem aqui, né? Porque eles iam entrar por vontade própria. E a partir daí a gente leva eles pra casa. Eu só queria mostrar pra vocês pelo menos um entrando, entendeu? Pronto, gente. Na real, eu fiquei apanhando o bom pra conseguir fazer isso, mas. É que eu fui ansioso, era só não ter empurrado os pinguins que eles iam sozinho. <risos> Bom, eles estão aqui na, na, na casinha deles de transporte, todos em segurança. Então vamos para nossa casa agora. É o avião, pista de gelo perigosíssima. Calma, deu certo? Deu certo. Estamos caindo. Zoeira, zoeira, feio, feio, feio. <risos> Bom, vamos voar para casa que agora é jogo rápido e alegria. Prontinho, estamos em casa. Nosso avião está estacionado. Gente, sério. Mano, que alegria. Bom, pessoal, sejam bem vindos à nossa casa. Tá bom? Fiquem à vontade. Qualquer coisa, vocês podem me avisar que vocês são donos aqui, assim como eu. E como eu sei que vocês normalmente implicam com esse trapdoor, eu vou tirar para vocês, tá? Tem mais alguma aqui? Não. Aí, ó, eles já estão curtindo ali, ó. Fiquem à vontade. Pessoal, por favor, comentem o nome dos quatro pinguins de Madagascar. e Escreve certo, por favor. Por causa que eu não sei, eu queria colocar esses nome neles, entendeu? E me falem ideias de decorações para fazer nessa sala deles aqui. Agora que eles vão morando com a gente. Ah, que alegria. <risos> Bom, missão de hoje foi um sucesso absoluto. Tamo com o nosso amigo Pinguim. Pinguim, olha pra lá que jogador caro não olha pra fato, tá ligado? <risos> é nóis, gente. Tchau. Ah, e amanhã eu vou investigar aquela treta do Raul lá, que eu fiquei curioso.